Nossa, me fodi! Vai piaça, tudo tranquilo, tudo de bolso, eu vim aqui pra mais um vídeo, manos. Pra quem não tá ligado, eu recentemente atualizei o pack lá do Tramontina Club. E hoje eu vou estar tá dando uma rolazinha aqui com o Foxy. Opa. Pra gente testar algum dos carros. Como vocês podem ver, tem um Supra 90 aqui. Eu tô com um Supra A80. O Foxy tá cabendo em WM4. Olha ah, o de bolas entrou no server. <risos> <risos> Passei na frente. Hum, Nossa, olha a merda. Tá bem. Tá bem? Entendi. Vou jogar um pouco na câmera de fora pra vocês. Me engatei quarto em vez da sexta, velho. Acabei de acordar, galera. São sete horas da manhã. Exato. Tá muito ainda. Nossa, irmão, quase... Nossa senhora! <risos> Não, filho. Não, se liga. Não, pelo amor de Deus, né? Respeite o Supra. Tem que respeitar. 260 ficar. por hora, importante de giro. Caraca. 260 não, 360. Nossa. Irmão. Nossa. Sumi. Nossa, tu tá arrebentou com minha esperança, sabe por quê? Peguei a lead. White line. Caralho, arre, arre, arre, arre, arre, arre, arre, arre, arre <risos> <risos> a margem. <risos> Direita, esquerda, esquerda Toma de no... novo. Vai Nossa, tomar seu <risos> Nossa. Então é isso, pesado. Bora testar mais uns carros aí. Tá bom de fazer merda com o Supra. Aí, pesado, tem que ficar R6 agora. E o Fox tá com a Huracan. Acelera um pouquinho, só pra escutar o algum... rumo. <risos> Olha esses fogos, velho. Tá desgraça. Né, Dá um corte de gira aí. <risos> Meu Deus, é muito bom. Uma mão... Tava gostando na perna... Segura! Segura! Nossa... Cara, eu nem consigo falar nada enquanto eu tô com essa lambo, velho... Não, carro é ridículo, de... velho. Esse carro é... Nossa, é muito bom jogar com essa lambo, velho. Esse é o único servidor que você vê um racha entre um Lamborghini e um R6. É exatamente. Nossa. As doces estão no fogo azul. Sério? Caralho. É nossa. muito largo. É muito largo. Não dá conta. Nossa. nossa. Seguro, tá. Ah. Tem nenhum. <risos> segurou, segurou, segurou. Toma. Nossa senhora. Oh, caralho. <risos> Não tem nem o roxo no interior, velho. Nossa, me fodi! <risos> Tô vivo! Nossa, eu mor morreu? Morreu? Não. Morreu, não. Aí, ó. Agora, a primeira pessoa dá pra fazer uns bagulhos aqui com essa lavoura. Matei! Nossa! eu gostei muito de dirigir esse carro, velho. Ele dá uma traseirada muito doida. RS6, ah? Uhum. Eu gostei da lama, mano, a lama. Esquerda. Nossa, fodeu. É, você Acho que fodeu, né? Uh -huh. o, pai, o pai tem visão, filho. Visão periférica. Uh -huh. Periférica. Então, piazada, viemos agora. Eu estou com S 7 E... O Fox de Lancer Evo 10, Mr. Beast, oh, motherfucker. Pia, 7 que é bala, viu? Olha o indo embora. Não vai embora nada, Pi. Volta aqui, safado. É esse cara? Daramo esse dum dum anda dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum o, que eu fiz? Eu Ali, o Alive, bro. Morri! Morri, não. Nossa. De nada, viu? De Nossa! nada, viu? De nada. viu? <risos> nada, nossa, nossa, nossa, Morreu, eu também! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai! <risos> Oxi, esse RX7 é. Nossa senhora, velho. Eu acho que esse é o carro mais rápido do server. Nossa, mas aí. Tá nesse nossa. barulho do lance, o que, que deu? Merda. Cara é tu! Ah tá! Esquerda! Ah, vai tomar no seu! Tu foi viver? Não! Eu quase morri. Eu morri na verdade, né? Conservista, conservador. Conservador? Tu tá vendo os carros na frente? Sim. O que você tá vendo? Ó, tá. Tá, pode ir empurrando, tá suave. Fudeu! Tá suave não! <risos> Nossa, eu tô vivo! Vivaço! Tá, eu te matei e saí correndo! Tô... 370, filho! Morri! Morri não! Caralho, 370, viado! Aham! Uhum. Ó, 380! Vou pegar a saída aqui, né? esfriar um pouquinho me... aí pesada, agora estamos aqui de portes tô com um gt3 só que é um 991.2 o o Fox tá com 911 gt3 a diferença sei lá vamos ver qual que anda mais então irmão tem então Tá chamando a seta, hein? <risos> Caramba, cara anda mais. Superioridade, filho. respeito aos mais velhos. Falou, senhor. <risos> o Deus, a me limitou já. Quem não bater sobrevive, hein? Quem não bater? Pera, isso aí tem uma... Oxe, não tá errado isso aí, na verdade. Não, tá certo. Porque não bater é. sobrevive. Oxe. Por que você tá tentando achar coisa errada na minha frase? Tá tudo certo. Eu achei que tava errado por um momento, só que eu pensei, ué. Nossa, ainda bem que eu não joguei. Ainda bem o quê? <risos> irmão, para de balançar, no sei onde tem carro. <risos> eu fiz isso só pra tu se confundir. Toma no cu. Street Takeover. É, nossa, isso aí, é, eu acho que tá hora. Não. Não curte, tá ligado? Eu gosto da zoeira, tá ligado? Ó! Ó! Ah não! Aqui é Brasília, porra. É, reinstala. Tipo. Apaga e instala de novo, tá ligado? Beleza. Ah não! <risos> Eu só. Ai! Tu é louco! Tu é Mano, louco! Eu tu. tô pirado! Eu sou muito louco mesmo! Caralho, o que, que aconteceu, velho? Tu tem problema, irmão? O cara, tipo, tudo Mano, eu nem sei como é que eu sobrevivi aquilo. Ai, ai, morri agora! Mas é isso então, pesada. Tem alguns outros casos no servidor que eu não vou mostrar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas se você curtiu, deixa lá like no canal. Muito obrigado, POX, por ter participado. Tamo junto! Então, pessoal, entra aí no Discord da descrição. E vem jogar com a gente, certo? Valeu e falou.